Bem, vamos aqui, vou estar tá mostrando. Vou estar tá desativando os bots é, Eu vou estar tá gravando com essa mão. O mouse, eu vou estar tá deixando ele de cabeça para baixo aqui. Pronto, é, vou dar enter e clicar na bind na bindzinha aqui para poder ele funcionar o trigger bot. Soltei os botes, tirei, apertei. Pronto, já matou um. Aparece lá. Olha lá, ele spawnou de novo. ele vier, vai tomar de novo. Olha lá, morreu de novo. E o mouse. 4 dias, três horas e 42 minutos. Esse foi o tempo necessário para criarem o primeiro hack de CS2. E antes que vocês digam que com esse tipo de vídeo eu estarei promovendo cheats e incentivando as pessoas a usarem hacks, lembre-se que o jogo está na fase beta. E todo tipo de coisa ruim, todo tipo de coisa que é maléfica, ao game, e que não deveria existir no Counter-Strike, deve ser reportado agora. Enquanto a fase final do jogo não é lançada oficialmente. E se vem desse vídeo você sentiu alguma vontade de usar hack, o problema não está no novo CS, não está no CS2, não está no meu vídeo. O problema está em você e no seu caráter duvidoso.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, um vídeo não tão feliz assim, porque chegou a hora de dar aquela notícia que ninguém gostaria de dar. Já temos os primeiros cheats para Counter-Strike 2. Sabemos que há muito tempo a Valve sofre com hacks criados para toda a franquia Counter-Strike. CS 1.6, CS Source, CS Go, todos esses desde o início sofreram com diversos tipos de trapaças. Desde os mais conhecidos como o Hack e a Embot, como outros que se popularizaram com o tempo como Behope, Triggerbot, Backtrack, Recorder Assist e até alguns hacks que são, entre aspas, inofensivos, como Skinchanger, por exemplo. Com a chegada do Counter-Strike 2, eu e grande parte da comunidade tivemos uma pequena esperança de que talvez dessa vez fosse diferente. Mas pelo que parece, a batalha não será tão simples assim, como nunca foi. Criei o primeiro hack para Counter-Strike 2, CS Source 2 Cheat. Eu não traduzi o título, para nossa vergonha, sim. É um vídeo brasileiro. Prevendo postar meus conteúdos bons aqui no canal. Dargar, irmão da preguiça. Costa meu... Salve, salve, rapaziada. São aqui. No vídeo de hoje aí, vamos estar tá mostrando para vocês o primeiro hack para CS2. Ou CS Source 2. Não sei como você quer... CS2. Ou CS Source 2. É Source. Não Source. Nada contra quem fala Source. Eu falava Source até mês passado. Eu aprendi recentemente. Source. Okay. Mas o correto é source Exatamente, o primeiro hack do CS2 Bem, eu não tenho total certeza que é o primeiro Provavelmente alguém já pode, possa ter criado alguma coisa Provável Mas, no YouTube, Mas eu não vi Acho que eu sou o primeiro Safado, esse moleque é safado, mano. Vamos tá mostrando três funções aqui para o CSS 2. O cara já criou três funções pro hackzinho dele, gente. tô ficando preocupado. Bem, são features bem, bem simples, mas como tá no início, vocês têm que entender isso. Eu fiz isso aqui em sei lá, eu tive três horinhas pra fazer, não tive muito tempo, é, são novas estruturas novas, novos endereços mano, isso me preocupa, porque assim, um cara que, eu, eu não sei qual é o nível de entendimento dele, qual é o nível de habilidade dele para, enfim, programar e codificar cheats em jogos mas assim, um novo jogo, em três horas ele já conseguiu criar alguma coisa eu, eu, eu não sei eu, eu não sei se eu prefiro acreditar que esse moleque é um gênio, ou se tá muito fácil fazer cheat pro CS2 cara, qualquer uma das opções é terrível. Assustadora Tá sendo difícil Te peguei algumas informações Na no Sheets. Peguei algumas Algumas ideias lá e tal Algumas informações E já parti pra, pra, pra ação E tentei fazer O que deu aqui No menor tempo possível Bem, vamos estar tá começando aqui Com a função mais clássica Do Tennis é, O hack mais clássico Que é o Bunny Hope O B-Hop Que ele é Simplesmente Todo mundo sabe que é o B-Hop né Não precisa ficar escutando a explicação dele Assim, é, é literalmente Apertar Espaço e segurar mais nada. É um scriptzinho de behold. Caramba. É que bonano, sem fazer o menor esforço. É, e eu não sei qual que é a graça. Mano, é um novo jogo. A chance de todo mundo aí se reinventar, se desafiar, crescer dentro do game, aprender. Mano, o hack, o cheat, ele acaba com toda essa sensação. Porque nada que você fizer aqui é mérito seu. Pra quem pensa minimamente em cheatar, mano, só ganha alguma coisa com cheat, quem tá vendendo ele, quem tá pagando pra utilizar, e até quem utiliza de graça, não tá ganhando nada. Só tá perdendo. Perdendo motivação, porque você nunca mais vai conseguir jogar CSGO legítimo. Perdendo a oportunidade de conseguir crescer dentro do jogo. Parece que você tá ferrando com um monte de gente, né? Enfim. Qual que a graça de pular assim, mano? Quem joga CSGO sabe que não tem nada mais prazeroso do que acertar um b e vários pulos seguidos. Agora com o script, mano. Pô, qual a graça? Ele cansaria e pararia de, pararia de pular. Putz, mano. Que, que chato, cara. Fiquei sem graça. Enfim, esse foi o primeiro cheat que ele criou. Qual foi o outro? E vamos lá para a base dos CTs. Vou estar tá mostrando agora o RCS. RCS Bem, passando aqui pra dar uma informaçãozinha rápida Resumindo o que ele vai falar É, é controlar o seu recoil de maneira perfeita ou quase perfeita Bem, vou estar tá mostrando aqui, ó Esse é o recoil padrão do CS A Aqui 47 faz um, é um set é um invertido Desenho é, humanizado, sem você controlar ele Humanizado, isso, isso. Tá vendo? Humanizada é, é osso. E já com o hack, ele fica desse jeito aqui. Nossa, mas é nítida... Não. Pô, é, Olha lá Cara, é nitidamente hack Pô, se você pensa em utilizar isso daqui, irmão, você vai cair rápido Porque a Valve não é besta Ela vai notar um padrão se é repetindo humanamente possível Porque, desculpa, não existe ninguém, ninguém no mundo Nem Boltz, nem Simple, ninguém que faz o mesmo recoil com a mesma precisão sempre Isso não existe Até o cara que tem o melhor recoil do mundo, um acaba sendo diferente de outro Sim. Isso daqui é pra pegar Eu o porra. otário Será que porra é isso aqui? Calopsia. Calopsia. Irmão, calopsita. Não, pelo, pelo amor de Deus, você não é tão burro assim pra falar que isso é uma calopsita, né? Nitidamente é uma E olha a diferença: do cheat, é, o Legit sumiu. Mas vou estar deixando aí na tela o desenho exato, como que funciona. A, na direita, Meu isso daí pai, é mano. com o RCS, com o hack e o Sai fora. Vamos lá, está agora o. Trigger Bot trigger Como bot. sempre, passando aqui para Esse informar é vocês fim. Que o Trigger Bot, ele funciona Da seguinte maneira, você vai parar a sua mira Ou pode movimentar a sua mira Mas parar, é mais fácil de explicar. Todo inimigo que passar no endereço da, da sua crosshair, que é a sua mira, a sua arma vai, vai atirar, atirar automaticamente. Então pra quem não sabe a diferença de Trigger Bot e I-Bot no I-Bot, quando você atira, a mira automaticamente puxa para a cabeça do adversário mais próximo. Então você atirou, a mira puxou. O Trigger Bot, ele é mais difícil de ser pego porque ele não vai puxar sua mira pra lugar nenhum. Ele vai disparar quando algum inimigo passar pela sua mira. Então a mira que controla é você. O movimento é humano o que ele vai fazer é atirar. Então você vai parecer um cara com uma reação... De tempo absurda O cara com o melhor reflexo do Brasil Mas a sua mira não vai sair puxando Por isso que o trigger bot Ele é mais difícil de ser detectado Do que o ibot Vamos ver o trigger bot do garoto tá é... Vou estar tá mostrando Vou estar desativando o bot Mas para isso eu vou estar tá usando o... A câmera aqui para mostrar a vocês Que eu não vou estar tá clicando em nada Vem hum, Já estou aqui com o celular posicionado Minha mão aqui É... Eu vou estar gravando com essa mão, o mouse eu vou estar deixando ele de cabeça para baixo aqui. É, e vou segurar com essa mão, então não tem Tudo como. Tudo isso pra provar que, não, mesmo, é que, não, tá tá que ali, não é ele que tá acionando ali, não é ele que tá atirando. vou dar enter e clicar na bind, na bindzinha aqui para poder ele funcionar Meu o trigger bot. Então vamos lá. Não é possível que isso vai funcionar os um bot, tirei, tirei, Pronto, já matou um. Ué, esse daí? Não pega não? Esse daí bugou? Como é que é? Vamos, bot. Aparece lá. Nossa. Olá. Ele spawnou de novo, já tomou bala de novo, se ele vier vai tomar de novo Olha lá, morreu de novo E o mouse aqui, virado de cabeça pra baixo E eu tava só apertando a bind aqui que fica no alt Eu clico alt, seguro e Meu pronto, tá, tá funcionando é, é isso, legal Não, não é nada legal, nada Criando um hack process 2 Bem, isso aqui é conhecimento Isso aqui é, é um estudo, é uma coisa que, que é, é muito bom de fazer a coisa muito da hora de fazer, é o que eu gosto de fazer E conhecimento não é crime é eu essa frase em muitos lugares e É realmente isso, conhecimento não é crime E pra vocês que pensam que isso aqui é muito difícil Cara, não, não é tão, tão difícil como, como Quanto você pensa não É, isso, isso me preocupa Assim, é, antes que vocês fiquem com dó E falem que esse cara não tá querendo um Programar cheat pra vender ou coisa do tipo Que ele só está fazendo um vídeo para mostrar A fragilidade do CSGO Deixa eu mostrar uma paradinha, abrindo aqui o canal dele A gente vê que o negócio dele é cheatar. Inclusive, o último vídeo que ele postou antes desse Foi um cheatando, no CSGO É e as duas, jogado mal, né? você não tem noção, cara. Oh, Aí, yeah. ó. Eu pinei no cara parado. Eu já é abro o mirada, cara É, eu vi. Mano, porque todo cheater brasileiro gosta de fazer vídeo com um trap de fundo. Sabe que esse é o proceder? É complicado, rapaziada. É triste também. Ainda assim, o hack desse garoto é algo muito inicial. Não tem um all hack, não tem um embot. E eu cheguei a pensar que talvez esse tipo de coisa não fosse possível. Até eu encontrar esse vídeo aqui, ó. CS2 external cheat. Esse vídeo me assustou. Esse vídeo é bizarro. Esse vídeo... Me dá medo Esse vídeo me dá medo porque o jogo tá na fase beta o jogo foi lançado há 5 dias E já temos isso daqui, cara Não é possível, não é possível Olha isso Mano, o scope buga O cara abre o scope, mas dá pra ver a <risos> scout ainda Que negócio horroroso Aqui tem o All hack, aqui tem auxílio de mira também Ele não tá acertando essas balas de maneira limpa não Aqui tem um baita auxílio de mira não tá jogando, tá jogando com bot? Tô tá jogando com bot, tô tá jogando com bot. Não tá em servidor da Valve. Óbvio, quero ver o cara testando isso em servidor da Valve. Porque tanto o vídeo do garoto quanto o vídeo desse cara. Vídeo do garoto em servidor privado, aqui também em servidor privado. Eu quero ver abrir um MM da Valve um mata, mata. Porque assim, se eles estão, entre aspas, permitindo ou não controlando a criação de cheats, mas estiverem banindo. Se o anti estiver pegando tudo, aí, cara, aí é bom, aí é legal. E aí deixa o cara ficar chutando com o bot mesmo O problema é dele Mas que dá medo dá A gente não precisa mais ver isso, né? Não usem cheat, rapaziada Nem pra brincar Nem pra experimentar Porque pra parar depois não vai ser muito fácil É um jogo novo Vamos aproveitar a vibe Vamos reunir os amigos Vamos todo mundo tentar o global. Vamos fazer dessa comunidade A melhor de todos os jogos Confira em mim Usar cheat não vale a pena Mas se inscrever nesse canal vale muito a pena Meu sonho é ter um milhão de inscritos Falta pouco 129 mil É pouco, mas não é Então, por favor, se inscreva aí É só um clique Pra mim esse clique faz toda a diferença é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. E ó, cada pessoa que tá vendo esse vídeo, cada pessoa que não usa cheat, eu sei que você conhece alguém que usa. Vamos chamar ela pra jogar a CS2 com a gente de maneira limpa, sem chitar buscando evoluir no jogo. Às vezes, o que essa pessoa precisa, além de ver na cara, óbvio, é de um amigo como você. É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachorro 367. Falou!